Beleza? O senhor Titi é trazendo mais um vídeo pro canal Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Se inscreve, ativa o sininho de notificação Para estar tá recebendo todos os vídeos novos que saem aqui do meu canal E não se esquece de me seguir nas redes sociais Que é muito importante para você Para interação melhor comigo você curte memes, curte dar uma risada É do comum Então, mano, te indico uma página do Facebook no top Senhor Titi, a menor página de memes Que você vai encontrar atualmente, beleza? Link na descrição Link de descrição 10.4 pra você. Às vezes cai aqui interessado sobre o DPTank. Então, tá na descrição. Né? Mas como eu não recebo nada, graças a um 5 segundos do anúncio. fica no link. Vem aqui em Dank é uma coisa triste é verdade bem simples né então galera hoje que eu vou fazer uma evolução na versão 10.4 você quiser entrar como eu disse vem na descrição não se esquece vamos tentar bater uma meta muito legal aqui de like a gente bate uma meta de 120 likes vai ser a meta para esse vídeo a gente vai querer fazer um, uma evolução bem top aqui e dependendo do feedback né mano a gente continua a versão é top dá para fazer muita coisa beleza vamos começar aqui né e eu quero já mandar um salve aqui para os mano porque eu vi uns caras me enviando uns itens aqui eles viram que eu tô jogando me mandaram os itens aqui. Então, Me Master. Salve pra ele. Salve, equipe. Beleza, mano. Salve, equipe. Então, os manos que me ajudaram nas coisas. Beleza, galera? Salve dois. Me mandaram muita coisa, mano. Valeu aí, tamo junto. Sim, botei fé, hein? Vamos casar a mulher minha. É minha. Deus me liga. Usando. <risos> mas enfim, vamos se equipar aqui com as coisas que eles mandaram. Eu já tô com é, 100 mil você nem lixo mesmo, mas fazer o que na minha vida? A gente vai aumentar isso aqui agora. colocando essas coisas aqui. Colocando nos escudão bonito aqui também. Já a evolução vai começar, a Você segura aí, já deixa o seu like. Mete o fusão no like. Porque a gente vai estar tá fome. O bonito e cheiroso. não gosto aqui, faz novinha de pancão. Quer assistir o videozinho, já dá likezão. A o titi no ar. Mão, eu sou safadão. Tá bom. uma noite que a gente tá bonito, pode ser cheiroso também já, só, já vocês orientados aí cheiroso, bonito, só que pega o peixe, pega nada aqui ó, pra adorar já com os dedinho aí porque sei que vai dar gold aqui ó, vou ficar como ouro, bonito, fino, cheiroso e gostoso pai. pega a nossa parte, então, <risos> pega nosso que ver nosso pique de ladrão, bigode fino cheiroso, gostoso, não, vem adora então já dá gold aqui para mim parar de falar e ficaradinho bonitão. E galera, se você quer é um youtuber que é cabana, quer comprar cartoon. É com cartoon é foto de perfil pro seu canal. É, quer comprar que vale o papper, capa, seus vídeos. Mano, fala comigo, cara. É, eu vou poder fazer um preço mesmo bem... Vou falar fazer o preço que eu faço para todo mundo, mano. Vai comigo que a gente pode combinar um preço. Você me paga pelo Paypal ou pela Casa Lotérica. Garanto que você não vai se arrepender, porque eu faço intro, faço muita coisa, mano. Ele vai querer se surpreender com o trabalho que eu vou fazer pra você. Então hein? entra em contato, o link tá aí na descrição. Meus é, de minhas formas de contato pessoais. Entra aí, beleza? E até agora não dourou, hein? Vou dar uma aceleradinha aqui não. Mas eu vou colocar uma musiquinha de fundo, porque vocês no pique do vídeo. Já deixa, deixando o like, vendo como que durou. Eu não sei quantas pedras que vai gastar, mas ouvindo sucesso total parceiro assim a gente dentro tá bonito o gol aqui ó deu um gold <risos> agora ficou cheiroso parceiro só faltou a gente colocar o gold aqui na, na roupa e no chapéu e filhos, a gente não tá no momento mas o que que vou fazer aqui agora vou acabar mas tá podendo eu aprendi a avanço que tem eu vou chumbar a nisso aqui meu parceiro avançando aqui, aquela musiquinha de fundo para vocês ouvirem entrar no pique do tchf a musiquinha de fundo na né, visão pega nós parceiro você já deixou seu like ou se não deixou eu vou dar uma panela na sua cabeça parceiro. já deu um avanço um aqui se ainda não deixou seu like é isso mesmo que tô ouvindo like comenta e aquela forma bonita parceiro. comenta uma coisa aí que eu possa fazer aqui para ficar forte para gente os desafios ficar com eroso e forte pô. então fique com a música de fundo aí ó. avanço 3 parceiro bonito para colocar o avanço 3 no chapéu isso pode falar que o titi tá bom, virou o você tá tromba trombar nós, você não dá conta do cú. beleza né vamos colocar isso aqui avanço 3 e já já mostra a pontinha como que ficou beleza então fica que que essa música é de fone que eu sei que você curte E yeah, parceiro, você tá pirando eu? Que a cabra é a marcha, rapaz. E aí, com a van. Ih, cara, o que trombar, vai ganhar, é, hein? Quem tá na sua pele? Você me vendo no jogo. Infelizmente, meu pai. A morte não é certa. O não tava brincadeira. O menino é mal O é mal Já ficou forte. E você vai meter um o pau ah Pega nós Não consegue, né? Não copiar. Não consegue também? Vixe, tudo existe na vida, meu pai. Agora eu já vou ficar, vou ficar... Nossa, tá bem. vou colocar na armadura aqui. Prática espiritual, 21. Hum, hum. Isso aí, titizinho. Vai ficando bonitinho com mais tarde. O vai ser bonito, filho. Na verdade eu nem sei quantos que o que não rodar para fama, tá deve ser. Vamos dar uma aqui, não custa nada. 7 milhões ou 7 milhões agora é que isso que me complica porque eu me perco nesse negócio. mas eu acho que é 7 milhões né? Meu filho. sinceramente é 7 milhões né? e 7 milhões não tá bonito porque não tem o Hugo de Pt ah não, só isso de FC só 7 milhões meu deus que bosta. Então, nossa, agora você se ferrou, hein, parceiro? Você é fêmea ou você é igual aquele tipo de jogadores que quer conta de conta fêmea? E, é, no lugar tem uma... uma eu posso falar? É a Juba atrás do, do Bendito. agora para não falar a palavra, galera, porque o YouTube pega ó. Me atirei no bundinho. Hoje, oh, não isso comigo, não, YouTube vamos tentar tirar um pvp para ver como que tá esse rolê depois que eu divulguei isso aqui parece que o bagulho bombou fiz uma live aqui, ó. ver? ver para vocês aqui eu fiz essa live aqui ó Passando o servidor 400 viu? eu não assisti esses dois vídeos, assiste principalmente esse daqui noitecrafts.com estou bravo aqui ó. tem muito aqui 3 milhões, um pouquinho, nem tanto assim. Não Vamos tentar tirar um pvp aqui. E olha pra você ver, mano. Eu nem tô jogando aqui, hein, galera. Essa é a ponta que veio hoje. Assim, eu consegui seguir. Que ia ser jogando um pouquinho antes de vir gravar, né? De testar o servidor. É isso, não assim. O para hoje, né? Coloca o senhor Tietê. Eu não eu perdi a senha A gente criou o um Mano Tietchê E aí quando você vê o um Mano Tietchê Ó, não, que aqui está é sem o Tietchê eu tô confundindo com o Nexo As ideias tô chapando o servidor Sem o Tietchê é o um Mano Titi que bugou tem hum, mesmo Se você vê acontecer o titi, sou eu mesmo Mano Tietchê já não é eu não Não vou achar ninguém nessas horas Não faça isso comigo de repente, já? alguém para me poder querer ali que lá mostrar minha habilidade o jeito que o tchê eu matar até que ele te posta e <risos> sei não hein? não vai encontrar ninguém Então eu acho que eu vou terminar esse vídeo por aqui ganhar dinheiro de vocês que estão me assistindo muito obrigado por ver meu anúncio <risos> doeira galera meu é coração não viu é mais tarde aí tinha não dá morando para vocês não. Mas tudo bem, que eu vou ficar com esse vídeo por aqui porque não estou conseguindo achar ninguém Eu consegui fazer o que nesse vídeo? Vou mostrar o servidor novamente para vocês, 10.4 Para de teste, meta, tá até legalzinho de jogar Eu só coloquei avanço 3 aqui na chapéu, avanço 3 aqui na roupa, gold aqui na nossa carta tipo, de fotos E nada aqui no escudo tudo bem, o mano me mandou isso aqui né, que é o Tati, Master Gamer, salve pra vocês, tamo junto, carta com zero, a do meio é é que é 40, Praticamente tem 340 Ok Juba né mano a 8 zeros estão assim É isso aí que eu tenho pra mostrar pra vocês pra frente eu coloco subliminar aqui vocês apoiar esse vídeo eu vejo aqui muito like posso focar nesse servidor focar no vocês. Não ficando muito nesse servidor pra falar a verdade se você está assistindo o vídeo e é novo no canal, por favor de se inscrever porque não quero ele chegar aí te dar pedrada, tijolada panelada, então se inscreve, beleza? e me segue nas redes sociais que lá você vai ter uma interação garanto que você vai ver o menino bonitão aqui do vai falar, hum? bonito e gostoso, aí ele fala no vídeo, redes sociais aí na descrição então, jogar link na descrição, espera aqueles 5 segundos ver o um anúncio, é um dinheirinho para nós que você não vai matar você e assim você vai estar ajudando o próximo então é nóis, mais para frente eu posso fazer uma pontinha aqui nesse servidor e sortear para você, ou depende da quantidade de likes que tiver nesse vídeo, então eu falei muito aqui né, eu tô viciado nesse então então <risos> Mas enfim né galera, muito obrigado por quem assistiu o vídeo até o final, não se esquece do seu like, comentário, de, é, uma sugestão que seja criativa aí, nosso DDT na descrição também comenta, tamo junto, um abraço do senhor Tietê. não se esquece que tem meu site aí na descrição, de gente tem, tamo junto e falou.